Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, ó. Esta peça maravilhosa aqui. Olha só, que chique que é esta peça. É o vestido de noiva para dar início ao mês das noivas. Para dar um início ao nosso mês das noivas. Nós vamos começar com essa lindeza aqui. Com esse maravilhoso vestido aqui. Nosso vestido de noiva para o mês das noivas. Olha só a Grinalda, que maravilha. Olha só que lindo que é esse vestido. Então, a gente vai fazer ele hoje aqui. Olha esse aqui, ó. Uma corzinha clara. Olha só. Então, a gente vai estar tá fazendo esse vestido aqui, ok? Olha só, que lindo que é esse vestido, gente. A gente vai estar tá com ele. Vou estar tá mostrando para vocês como fazer o passo a passo dessa lindeza aqui. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado e compartilhe os nossos vídeos compartilhe esse vídeo aqui gente ok gostaria de estar tá dando um aviso super especial super importante para você para você que não faz parte do nosso grupo online você que ainda não faz parte do nosso grupo online vem participar com a gente nosso grupo ele funciona assim, você paga 35 reais a primeira parcela e depois 15 reais todos os meses, ok? E todo mês eu disponibilizo um modelo para você totalmente graduado, já estamos com mais de 20 modelos lá. Com, em todos os tamanhos, ok? Muitos, muitos modelos lá, você não vai se arrepender Você entra lá, você já faz a, a tua coleção Já tem a tua coleção preparada lá Só você entrar no grupo Então vem participar com a gente Pessoal que quer participar, é só me chamar no WhatsApp Ou no inbox do Facebook Os links estão aqui embaixo Ok? Eu vou ficar muito feliz, muito feliz em, em ter vocês lá e vocês não vão se arrepender. Se você também não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá e nos siga. Os links estão aqui embaixo. Eu também tenho meu Facebook particular e vou amar te encontrar por lá. Ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça, sem mais delongas. Vamos lá fazer essa maravilha, essa lindeza de vestido. Vamos lá fazer essa lindeza de vestido, essa maravilha Vem comigo, vamos lá junto Mas antes, roda a vinheta aí Então tá aqui, gente Os moldes cortados talhado já Então tá aqui, ó O cos, você vai talhar uma vez eu, O tecido que eu usei eu já comprei ele uh, junto, a renda e o cetim. Olha só, renda e cetim, ele é super lindo. Aí, não precisa você estar tá colocando a renda no cetim, né? Se você não comprar assim, você compra a renda e o cetim, aí antes você coloca junto. O que eu comprei, eu já comprei junto, cetim uh, já arrendado. Então, eu talhei o cos uma vez, dobrada, Tá? A saia também na renda. Essa é a saia, a saia um que vai em cima, uma vez dobrada. Se você for, for comprar a renda separada do cetim, você tem que talhar duas vezes: uma vez na renda, uma vez no cetim, tá? Mesma coisa o cos. Como eu comprei assim, já arrendado no cetim, eu talhei uma vez, tá? Essa aqui é, a, é o saiote, é onde a gente vai pegar as sainhas pra fazer o saiote, pra ela ficar armada, tá? Uma vez no, te, no, no tecido que você vai usar de forro, tá bom? Aqui eu usei um branco acetinado, mas você pode... É um é um tecido bem fininho que tem. Aqui eu usei um tecido bem fininho, é mais pra tactel. Ó, pode ver, é um tactelzinho acetinado. Ele é bem fininho. Então, eu talei uma vez, tá? Tá? Uma vez, esse aqui é o nosso saiote. Aqui as nossas sainhas, pra gente pregar no saiote. Você vai talhar quatro vezes, dobrada, tá? Em tule, tá? Se você não tiver tule, você pode estar tá usando organza, tá? Essa saia aqui é aquela saia com esse detalhe aqui. É a segunda saia, né? a saia dois. Você vai talhar duas vezes, tá? Aqui eu usei o mesmo tecido do forro, que é o tecido... Ah, esse tactel acetinado que eu tenho aqui Então, duas vezes dobrado, tá? Essa aqui é a nossa gola Eu talei uma vez no, nesse tecido aqui acetinado, nesse tecido do forro Uma vez no tecido do forro dobrado E uma vez nessa renda aqui Que é a mesma renda que eu vou usar no vestido lá, que eu vou usar na saia É aquela renda que já vem com o cetim, tá? Uma vez na renda, uma vez no forro, Tá? O laço eu talei no, no tactel, tá? Duas vezes. Tactel acetinado. O corpo tactel acetinado, uma vez dobrado. Esse aqui é o nosso forro, tactel acetinado. Uma vez dobrada, ok? Uma vez dobrada. Esse aqui são os tecidos que a gente vai usar pro vestido. Aqui pra grinalda. O corpo do boné eu talei duas vezes. Tá? No tactel acetinado Duas vezes tactel acetinado e uma vez naquele tecido de cama Ou você pode estar tá usando aquele EVA, que eu já falei pra vocês, né? Pra fazer aqui a aba do boné Que a grinalda a gente vai fazer um bonézinho, ok? E a grinalda aqui, uma vez na renda E duas vezes... No tule, você pode estar tá talhando. Você pode no lugar da, do tule da renda, tá usando a, a organza, tá? Dobrado, tá bom. Também eu fiz as florzinhas. Você pode estar tá fazendo conforme tem um, tem vídeos aqui no YouTube que mostra como fazer florzinhas de organza, florzinhas de tecido. Então, eu fiz três florzinhas assim, com esses apliques aqui, três florzinhas que é o que a gente vai colocar. Na grinalda, ok? Fiz uma com renda e duas sem renda. Usando tule também. E os tecidos que eu usei para pôr no vestido. Você vai usar uma fivela assim cromada também, assim dourada, ó. Você vai usar uma fivela assim dourada para combinar com os detalhes da florzinha aqui, tá bom? Pode estar tá usando de outra cor também, fica a teu critério. Então, é isso que a gente vai usar para fazer o nosso vestido de noiva, para dar início ao nosso mês das noivas, com vestidos e trajes de noivas, ok? Vamos lá fazer a nossa peça, então. primeiro passo que a gente vai fazer aqui, para o nosso vestido de noiva, é preparar as saias. Nessas nessa quatro saias pequenas aqui... A gente não vai fazer bainha, é tule e não precisa. Se você... Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai até na overlock e vai franzir elas, tá? Vai franzir uma a uma, as quatro sainhas pequenas, tá? para daí a gente pregar no saiote. Essa saia aqui, a gente vai dar uma limpada aqui. Na overlock, se você não quiser, você pode estar tá fazendo, queimando ela, né? Passando na vela ou no isqueiro para dar uma limpeza aqui. Também dá e fica bem bom. Mas a gente vai estar tá limpando ela na overlock e já vai estar tá franzindo ela também, dando uma leve franzida porque ela já é cortada em godê, não precisa franzir muito. Uma leve franzida. Essa aqui a gente vai juntar uma na outra. Ela é duas saias. Vou mostrar pra vocês. Ela é duas saias, né? Essa aqui. Ela é duas saias. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar uma na outra. Eu vou tá juntando na overlock também. Se você não tem overlock, você pode tá fazendo isso na zigue-zague. A gente vai tá juntando uma na outra, virando no direito... E dando uma leve franzida também, tá? Juntando direitinho aqui, ó. Se você for fazer na reta, você faz aqui e dá os piquezinhos, tá? Dá os piquezinhos aqui, principalmente nessas curvinhas aqui pra virar. Na overlock não precisa, tá bom? A gente vai tá juntando na overlock. Eu já mostro pra vocês como vai ficar. E essa aqui a gente vai dar, tá dando uma limpada na overlock só pra pregar o a sainhas nela, ok? Vou até na overlock, então, fazer isso com as saias e já trago pra vocês mostrando como ficou, ok? Então, está aqui. Saiote de uma limpeza aqui na bainha, no overlock, ó. Né? Está aqui. As saias de tule que a gente vai pregar aqui no saiote para dar movimento. A gente vai pegar elas aqui eu já franzi. A gente vai pregar uma a uma. Uma a uma, uma aqui, gente. Uma a uma a gente vai vir pregando aqui pra dar movimento no sa... na saia. Ok? Então, esse é o saiote. Tá ali. Aqui tá a nossa saia um aqui. Já dei uma limpeza no overlock também. Agora, a gente vai franzir ela, tá? Deixar ela já preparada. Aqui tá a nossa saia 2. Ó. Nossa saia 2, ó. Fiz no overlock, juntei as duas peças, ó. na no overlock, juntei as duas peças. Agora, a gente vai virar. virada, como ficou. Agora, a gente vai franzir ela também, deixar ela franzidinha pronta, ok? Vou lá franzir esta e esta, e já volto aqui mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Franzir na overlock, tá, gente? Eu tenho vídeo aqui no YouTube mostrando como fazer isso. Então, tá aqui as duas saias franzida, uma leve franzida, tá pessoal? Aqui, saia dois e a saia um. Uma leve franzida. Reserva as duas. Agora, a gente vai preparar o saiote. Vai preparar o saiote, ok? pegar o um saiote e vai pegar as saias de tule. Daqui, ó, daqui em diante, fazendo um arco em tudo, tá, gente? Em tudo. Aqui já foi um, agora vamos colocar a segunda, mesmo esquema, fazendo arco, vai colocar um, um arco ao todo, tá? Mesmo esquema. Agora, a gente vai pegar outra e fazer a mesma coisa. Quatro saias. Quatro saias e a gente vai fazendo a mesma coisa, sempre a meia lua. última saia agora aqui Quatro saias. Agora, a gente vai franzir. Na overlock também. Já venho mostrar pra vocês. E aqui tá o saiote pronto. Bom, agora a gente vai pegar a saia dois. Com o saiote. Olha só como é que vai ficar. Vai pegar aqui, juntar as duas e depois juntar a saia um aqui. Desculpa, aqui. Juntar a saia um aqui. E a nossa saia do vestido tá pronto Agora é só fazer o resto. Vamos juntar então. Primeiro, juntar essas duas aqui Primeira já tá junto. Agora vamos colocar a outra aqui também. tá pronta. Reserva. Antes de tudo, vamos preparar a gola. Antes de tudo, vamos pregar o forro na parte no tecido principal, tá? Vamos passar uma costura aqui de fora a fora, ok? Só vamos deixar aqui em cima para virar. O resto a gente vai passar a costura de fora a fora, ok? Vamos lá, então. Ficou assim. Vai dar um pique em toda a volta, principalmente aqui. E vai virar. E passar um por esse ponto ao redor. E ficou assim. Vamos pegar a parte da frente. E pegar a gola aqui, ó. tá agora aqui. OK? Deixando uma ponta aqui, ó, para depois a gente passar poder pregar o forro, gente, ó. Tem deixar uma pontinha aqui pra gente poder pregar o forro, tá? Ficou assim. Agora a gente vai pegar o cos tá aqui o cos, vai achar o um meio do cos, tá? Faz um pique, tanto de um lado quanto do outro. Você vai usar tá aqui os dois piques. Você vai achar o meio dessa peça aqui também. Tá? Faz um pique na peça. Tá aqui o pique. E vamos pegar o pós na peça, ok? Pique com pique, vamos juntar o cos na peça. Arruma bem pique com pique, arruma bem. E vamos pregar a peça. E ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa saia, que a gente reservou, e vamos pregar aqui também. Vamos achar o meio da nossa saia. Vamos fazer um piquezinho aqui simbólico, pra não descosturar. Tá aqui o piquezinho. E aqui, a gente vai pregar a nossa saia no cós, ok? Vamos lá, então. ficando assim o nosso vestido Nossa, olha Já dá pra ver o charme que tá ficando, né, gente? Olha só que lindo Nosso vestido de noiva Agora Vamos pegar o forro Vamos pegar o forro E vamos colocar tudo pra dentro Saia E com todo o cuidado que a peça requer, nós vamos pregar o forro aqui. Com todo cuidado e carinho, devagar, sem pressa, ok? Vamos lá, então. Cuida para não pregar a saia junto. Aqui você coloca a gola pra dentro, pra não pregar, costurar essa gola junto, você enrola aqui, ó, coloca pra dentro e continua... Aqui você coloca a saia para dentro, tá? Uma peça que você não precisa ter pressa para fazer, gente. É uma peça delicada. Você faz com todo cuidado, tomando cuidado para não estragar a peça, tá? São tecidos caros que você vai estar tá usando, então você faz com todo cuidado, ok? Aqui você deixa um buraco para você poder virar a peça, senão você não vai conseguir virar a peça. Deixa um, então, deixa um tanto considerável que você consiga virar a peça sem rasgar, sem danificar. Depois, a hora que você for prespontar, você fecha, ok? Antes de virar, a gente vai dar um pique aqui. Feito o piquinho tudo, a gente vai virar a peça. Ficou assim o nosso vestido. Agora, a gente vai prespontar ele todo. E aproveitar e fechar esse buraco aqui que ficou para virar a peça. Ok? Vamos lá, então. fazer o laço agora A costura no laço de fora a fora, agora eu fiz um pique para eu virar. Eu virei, agora eu vou colocar um pouco de manta acrílica aqui dentro, não muito. Assim, tipo uma almofadinha. Aí, vamos pegar o nosso. Para fazer o nosso laço. E ficou assim. Aí agora a gente cola aqui, cola esse laço aqui, colar o nosso laço. E ficou assim. Agora vamos pregar os velcro aqui e aqui. está aqui o nosso vestido de noiva. O vestido está pronto. Agora, vamos fazer a grinalda. Olha só o vestido. Agora, vamos fazer a grinalda. Agora, vamos fazer o boné. Vamos começar com a grinalda aqui. Esse molde aqui, você vai talhar três vezes, tá? Um, duas vezes no... No tule, tá? Duas vezes no tule. Três vezes. Duas vezes no tule. E uma vez na renda. Agora, a gente vai na overlock vai dar uma leve franzida aqui. A gente vai franzir. Vai na overlock e vai juntar os três aqui. Franzindo os três, ok? Franzimos. Reserva. Agora, vamos fazer a aba do boneco. Duas peças e a peça pra abrir em cima fazendo tá um sanduíche assim, como todos os bonecos eu faço que eu ensino a fazer, tá? Tudo igualzinho. Vira três ponta aqui tu dá deixa um lado do pezinho a diferença do pezinho faz outra costura faz várias costuras aqui, tá? aqui, esse pezinho aqui tu passa na costura e com isso ó, a diferença do pezinho mesma coisa de novo Mais uma vez. E mais uma vez. E deu. Ficou assim. Agora a gente vai pregar em uma das partes aqui. Meio, meio do boné, faz um pique, meio da peça, já tem o pique ali, coloca pique com pique, pega no boné. A gente vai fechar essa parte aqui Passar uma costura aqui até aqui mesma coisa com esse aqui, que é o forro. A gente vai fechar essa parte aqui, tá? Agora, a gente vai pegar o forro aqui. Só vai deixar aqui em cima, sem costurar, que é pra onde a gente vai virar o boné. Então, tá aqui. Agora, vamos virar. E prespontar. Vamos prespontar e já aproveitar e fechar aqui também. Ok? esse aqui, esse aqui vai aqui, a gente já dá um, já costura ele aqui, porque depois vai as florzinhas aqui, ó, então, a gente vai colocar as florzinhas aqui, então, a gente já costura ele aqui, ok? Um filete Duas vezes E uma vez para dentro Agora aqui, a gente vai dobrar pra dentro e passar uma costura aqui. De um jeito que fique livre aqui, ó. Mesma coisa aqui. Vou passar uma costura aqui. Não dá pra não... Pegar a grinalda Vou só costurar aqui, um jeito que ele fique livre aqui Aqui, mesma coisa, tá? Do jeito que fique livre aqui Assim. Agora vamos colocar as florzinhas. O que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei, tá? Vocês não precisam estar tá fazendo, essas aqui eu fiz. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo ensinando como faz essas florzinhas, eu até faço, tá? O vídeo pra vocês. É, é super fácil e rapidinho. Essas aqui eu comprei pronta, gente, ó. Ó. bonitinhas, ó. Peguei um metro, paguei 16 reais. Então, você pode também tá fazendo essa aqui, né? Você pode tá com. Essa florzinha aqui é a mais rápido e também é fácil de pôr. Então, você é quem sabe, você que escolhe o que, que você quer fazer. Se quer comprar essa florzinha aqui pra pôr, também dá. Olha só, fica super lindinha. Fica bonitinha. Se você quiser fazer assim, também dá. Fica a critério de vocês essa aqui eu comprei tá paguei 16 reais mas fica a critério de vocês pode fazer assim também né é o que a gente vai fazer a gente vai pegar essas aqui e vai colocar assim tá bom então esse aqui um metro 16 reais na eu peguei aqui tem um lugar um, é o vini lá em balneário R$16,00, e tem vários outros, outros negocinhos desse aqui, várias outras florzinhas, vários outros tamanhos, que também dá pra estar tá fazendo. Então, você pode estar tá comprando ela feita, ela pronta, assim, né? Ou pode estar tá fazendo, como eu fiz essas aqui, ok? Aí, fica a critério de vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos finalizar a nossa peça aqui. Eu vou fazer com duas florzinhas dessa... Duas florzinhas dessa que eu comprei A gente vai pregar ela aqui E é colar essa outra aqui. Então, o nosso bonezinho grinalda ficou assim. Olha só, ficou assim. E a nossa peça está pronta, olha só como ficou a nossa peça. Vou colocar no manequim e já volto para mostrar para vocês como ficou a nossa peça no manequim, e a nossa peça tá pronta. Gente, olha só que linda que ficou a nossa peça o nosso vestido de noiva nosso primeiro o nosso primeiro vestido de noiva o nosso mês das noivas olha só que charme que ficou esse vestido gente olha só para tua bebezinha entrar com você na igreja olha esse bonezinho em grinalda olha só não tem como tirar, que é um bonezinho, ficou muito linda essa peça, olha só, você pode estar tá fazendo de outras cores, caso você queira que combine com o vestido das madrinhas, né? Caso a tua bebê vá levar as alianças, pode ser branca, vestido branco, caso você queira que que combine com o vestido das madrinhas, você pode estar tá fazendo de outra cor. Tá sendo ah, O que tá acontecendo bastante é os, ah, os noivos e as noivas ah, colocarem os bebês de quatro patas, os seus filhos de quatro patas, para levar as alianças, né? Aí, se você for fazer isso, se for esse, essa a tua intenção, você pode estar tá fazendo uma almofadinha, colocando as alianças aqui ó no lacinho você pode estar tá colocando um uma forma que as alianças fiquem paradinhas aqui no lacinho vai ficar super show de bola vai ficar super lindo então pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado eu amei o resultado né o próximo vídeo será o smoke ok eu espero que vocês tenham gostado eu amei o resultado e peço para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. É o primeiro vídeo, o primeiro modelo do mês das noivas. Nós vamos estar trazendo vários modelos. Tem vestido de noiva, tem cartola, aquelas cartolas para os nossos noivinhos estarem usando com os, os smoke. Tem o traje com, tem o traje completo, completo, né? É um uma peça exclusiva da animania, o traje completo, que é a calça, a camisa e o smoke, é tudo numa peça só, né? Então, a gente vai trazer essa peça também, então tem muitas e muitas e muitas peças vindos por aí, tem muitas e muitas, muitos e muitos vídeos vindo por aí, para o mês das noivas você não vai se arrepender então se inscreve aí ative o sininho e compartilha esse vídeo gente compartilha esse vídeo assim a gente tá terá mais vontade mais ânimo de tá trazendo novos modelos novas técnicas para vocês ok não deixe também de fazer um tour aí pelo nosso canal temos vários vídeos vários temos fantasias tem camas tem várias peças de roupa quente para o inverno, para o verão. Muitas e muitas peças, muitos e muitos vídeos maravilhosos aí. Então, não deixe de estar nos seguindo e fazer um tour pelo nosso canal, ok? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. E até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijinhos, tchau, tchau, tchau!